A Caixa Econômica Federal vai financiar 100% o valor dos imóveis e ainda com taxa de 2,50 ao ano. E aí, você vai ficar aí parado esperando? Não vai querer aproveitar uma oportunidade como essa? Será que é isso mesmo? Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para você que não me conhece. Eu sou o Márcio Guimarães, eu sou o corretor de imóvel, investidor, empreendedor, especialista em ajudar você a comprar o seu imóvel. Fiquei afastado por um tempo, praticamente um mês aí sem postar vídeo aqui no canal, por alguns problemas particulares de saúde minha mesmo, e também por alguns problemas técnicos, mas não é esse o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre este assunto que várias pessoas me fizeram pergunta. É só voltar aí no canal que vocês vão ver sobre aquele vídeo que eu falei sobre a Caixa financiar 100% e várias pessoas entravam em contato para querer saber se... se ia ser 100% para financiar terreno, se ia ser 100% para construção, se funcionava também para reforma e um monte de perguntas. eu já mais ou menos... imaginava o que ia acontecer. A Caixa ela não dá ponto sem nó. E eu vou trazer vocês aqui para frente do meu computador, eu sei que muitos de vocês podem até já ter ouvido falar e ou escutado sobre esta, sobre esta matéria, muitos colegas meus aí dando, é, fazendo vídeo falando sobre essa, essa reportagem, muito legal o Ferão da Caixa vai entrar com 100% financiado, mas eu quero dar o meu parecer, eu quero dar o meu ponto de vista aqui no canal, Estou dizendo, é o meu ponto de vista, você tem todo o direito em discordar e para isso eu vou querer que você escreva aqui embaixo porque pode parecer que não, eu leio todas as mensagens, todas não, alguma maioria das mensagens vai apontando no meu celular, no meu telefone aqui e eu vou olhando, vou vendo, às vezes não tem como responder todos, mas eu olho, vou vendo que muitas pessoas... Vou me ajudando aí também, escrevendo, dando seus depoimentos, dando as suas respostas. Isso é muito legal porque o canal aqui é democrático. Ele não é meu para eu falar somente o que eu penso e pronto, acabou. Ele é seu, participe. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou pedir para você, na confiança, já deixar o like aqui no vídeo, já se inscrever no canal para você ir recebendo conteúdos assim como esses e outros que virão daqui para frente. Então, vem aqui para a tela do meu computador, onde eu quero mostrar para você e a gente vai conversar sobre essa reportagem e sobre o que eu acho sobre o financiamento 100% da caixa com taxa de 2,50. Vem para cá. Olha que legal, gente. Estou aqui na frente do meu computador e essa foi a matéria que eu abri aqui neste site chamado Valor Invest Imóveis. Eu sempre acompanho algumas notícias que saem por aqui. Então, essa foi a notícia que eu acabei de ler para vocês aí. O Feirão da Caixa vai, é, vai financiar 100% dos imóveis com taxa de 2,5% ao ano. Preste atenção no seguinte detalhe. A caixa, pelo que nós lemos aqui, até parece que é todos os imóveis serão financiados 100% com taxa de 2.5%, tá? Mas não é isso. O que eu quero mostrar pra você é porque algumas pessoas até entraram já em contato comigo, mandando é, é, é, no meu WhatsApp aqui alguns clientes porque vão querer comprar imóveis pro filho tal, porque realmente a taxa tá interessante, mas não é bem assim, tá, gente? O que diz aqui é que o feirão vai funcionar agora do dia 25, se eu não me engano, tá aqui embaixo, aqui, ó. É, o feirão vai ser do dia 25 até o dia, até o dia 4, tá aqui, ó. será realizado do dia 25 de junho até o dia 4 de julho, tá? O que que acontece? Não serão para todas as categorias de imóveis, imóveis novos, imóvel na planta, imóveis não, vai ser apenas para os imóveis recuperados da Caixa. Tá aqui, ó. É mais ou menos no, no Brasil inteiro, são 6 mil imóveis que a Caixa retomou por problemas que, de entrega de não ter pago financiamento, por vários outros problemas que não vem o caso. construtora que, que quebrou e teve que entregar alguns imóveis aí pra, pra Caixa. Então, são os imóveis retomados da Caixa, tá? Podem ser imóveis bons como podem ser imóveis não tão bons assim. Óbvio que vocês vão precisar lá verificar o imóvel antes de você comprar do que você fazer uma proposta no imóvel. De qualquer jeito, chega lá, não tem parede dentro, tá tudo quebrado, tudo isso, você vai gastar uma grana, tá? Então, os imóveis retomados da caixa vão ter vão ser 6 mil no Brasil inteiro. É necessário você é verificar a sua região quantos imóveis e as regiões que eles vão estar lá no feirão, que vai ser do dia 25 ao dia 4 de julho agora de 2021, tá, gente? Se você estiver vendo esse vídeo depois do feirão, aí realmente vão ser outras regras e eu não sei se os 100% de financiamento vai funcionar para esses imóveis tá o que diz aqui ó que eu quero que você fique bem atento é que não será apenas 2.5 como tá dizendo aqui a matéria tá único a modalidade de financiamento que vai ser aprovado aqui vai ser o financiamento com juros de poupança Lembra que eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esta modalidade de crédito? Então, não vai ser aquela modalidade de crédito onde você só vai ter 2.5 e vai pagando, não. Vai ser na modalidade de poupança. E como é que funciona, só para você ter uma ideia, como é que vai funcionar essa, essa, essa modalidade? Além de você ter a taxa, a taxa que... Me policiar para falar taxa, não taxa, que nem carioca, que eu sou carioca e falo, porque algumas pessoas lá no Instagram e até aqui no YouTube me corrigem, falando que não é taxa, é taxa, é mas a gente sai sem querer, que nem o R e o S, gente. Então, me, me, cons, me é, reconsidere aí essa, essas escorregadas aí, tudo bem? Então, vamos lá. É, a taxa, então, vai ser de 2,5%. Vou pegar a calculadora aqui para a gente poder... É, deixa eu tirar aqui que eu tô... Então deixa eu pegar aqui a calculadora, tá aqui ó, eu me tirei do cantinho, calculadora, vamos lá. Como vocês podem verificar aqui, taxa de juros que vai ser cobrado fixa uma taxa de, de 2,5%, só que existe uma correção da poupança, tá? Que hoje está em 2,45. Hoje está em a cerca de 2,45. O que, que quer dizer isso daqui? A taxa Selic, hoje eu deixei aberto aqui, ó, ela está em 3,5%. Tá? A poupança ela rende 70% da Selic. Então, se ela está em 3,5%, vezes 70% divididos por 100% me dá exatamente isso que ele está falando aqui ó 2.5 que a taxa que vai ser fixa que será cobrado mais 2.45 que é justamente os 70% da selic tá o que eu quero que vocês fiquem atento é que existe uma previsão de alta para selic como a gente já ocupa, correndo aqui o mouse aqui para baixo aqui ó a tela para baixo existe uma previsão para final de 2021 está em 5.75 tá para 2022 6.25 para quem conhece um pouquinho mais e já pesquisou, lembra que aí em 2014, 2015, chegava, já fiz um vídeo falando sobre isso, passava de 10%, aí, 10%, 15%, o valor da Selic, tá? Então, se a Selic ela chegar lá, por exemplo, opa, isso aqui é minhas operações, desculpa, se a Selic chegar lá em, por exemplo, 5,75%, nós vamos ter que fazer o que Vai pegar vezes 70%, divididos por 100 igual 4.02 mais os 2.5 tá que vai dar 6.50 quanto maior vai chegando a taxa selic a taxa selic 70 rende a poupança da taxa selic então este valor que está gerando aqui 2.45 que hoje realmente fica bem interessante né 2.45 mais 2.5 50 né Vai lá, dar 2.95, sem esquecer que existe aqui uma correção de TR também, tá, gente? Existe aqui, a TR está zerada, ela não é zero, ela está zerada. Se a TR aí subir aí zero ponto alguma coisa, vai somar para fazer a sua parcela de financiamento, tá? Então, o que eu quero que vocês analisem é o seguinte. Muitas pessoas que estão comprando imóvel, vou voltar aqui para a tela... O principal, comprando imóvel neste feirão, por não ter nenhum valor de entrada, não ter grana para pagar lá, que geralmente é 20%, dependendo da tua renda tem que aumentar a entrada 30%, e as pessoas ficam realmente, poxa vida, nunca vou conseguir comprar. E aproveitar esta oportunidade no feirão da caixa para pegar uns imóveis que já não são... Tão bons assim, tá? Vou deixar entre parênteses aqui, né? Entre aspas, aqui, porque pode ser sim imóveis legais, e você vai financiar 100% com uma taxa da com uma taxa da poupança. Talvez seja interessante hoje. Nesse ano, no ano de 2022, talvez 2023. A minha dica é ficar atento, porque como existe essa previsão do crescimento da Selic, você vai estar, obviamente tem um teto, já falei sobre isso, existe um teto que você vai, que vai te limitar, mas você vai ter os seus juros Lá subindo, ou seja, se você parar para analisar hoje, se você tivesse 20% de entrada, você iria fazer um financiamento na caixa com juros de 6,8%, 6,9%, né? Ou seja, esses juros que você é, é, é, assina o contrato hoje, vai ser sempre esse né você não vai ter claro se subir até r é, juros, é esses juros mais a correção até r, mas você tem um juros baixo para você baixo né para você manter o teu financiamento mas você precisaria ter uma organização financeira poderia ter que ter uns investimentos melhor teria que estar tá guardando um pouco mais de dinheiro né economizando eu sempre falo isso em alguns vídeos para que você pudesse dar uma entrada esse negócio de financiar 100% me desculpa gente quanto mais vocês financiam os imóveis Maior, o maior valor, mais tipo 80% financiado, vocês pagam muito mais juros pro banco, tá? Se você financiar 50%, você tá pagando menos juros pro banco. Mas eu tô pagando a mesma taxa do que a pessoa que tá financiando 80%. Beleza, isso mesmo, só que você tá pagando menos valor, um valor menor, 50% do imóvel. A pessoa deu 50% e você financiou 50%. Você tá financiando 80% do valor do imóvel. Então, consequentemente, você paga mais juros, né? Evite, está dinheiro evite se você pudesse se organizar melhor, veja os vídeos no canal que vai ter daqui para frente, olha os vídeos que eu ensino as pessoas a juntar, a economizar dinheiro, porque eco e falar sobre economia, sobre economizar dinheiro, várias pessoas saem do vídeo, porque é ruim, é ruim falar. O bom é falar em comprar, em gastar, em realizar sonho, comprar um imóvel, como eu posso comprar, consigo pagar meu imóvel com esta renda, quanto que fica a prestação, isso é maravilhoso, é só ver meus vídeos. Mas agora, eu quero ensinar você a comprar o seu imóvel, mas de forma saudável e que você consiga pagar o seu imóvel de forma saudável sem ter que aproveitar essas oportunidades aí ó de imóveis recuperados porque quem sabe se você não se organizar financeiramente o próximo feirão da caixa vai estar o teu imóvel que você financiou 100% e não conseguiu pagar para uma outra pessoa descontrolada financeiramente comprar e aproveitar essa oportunidade é isso que você quer então se liga gente Preste muita atenção, se você não for quitar o teu imóvel dentro de até 3 anos, Evite comprar 100% financiado, evite comprar nesta modalidade, porque com certeza você vai ter algum tipo de problema, tá bom? Esta é a minha opinião, eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero poder ler e poder debater aí com vocês algumas coisas. Se eu tô certo, se eu tô errado, qual é, qual é, que ideia que você tem sobre este feirão, se realmente vale a pena aproveitar essa taxa de juros aí de 4,95 hoje que com certeza vai estar tá muito maior do, do que 6.9, 7.3% se você fizesse hoje com o valor de entrada, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho para receber as notificações. E aproveite, hein, porque vai ter muito vídeo maneiro aqui para como você investir melhor o seu dinheiro, como você vai juntar melhor o seu dinheiro, como você vai conseguir ter algumas outras fontes de renda. Pode me cobrar, nos próximos vídeos a gente vai estar tá falando sobre isso. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais. <sharp> no. <inhale>